Os gados é. da árvore ali, né? Aí eu vou botar lá mais perto de mim. Beleza? Contigo. Posso ir? Pode ir, bom passeio. Vamos lá. Valeu, irmão. Uh, uh, uh. Nossa! Que perigo! Que se caísse! <risos> que se a câmera caísse! Pois é, tive que vir segurando.